Ele pega, foi muito fraco. Não. Não, isso não vai acontecer. Isso... Nossa, que flick horroroso! Graças a Deus! Ai... Calma, Chefe, calma, calma, calma. Calma, calma Não Vou meter um Fakeson. Porra nenhuma.